Do céu minha mãe possa se orgulhar Lil Prince Tá dois Dinheiro que ganho é da boca de fumo Sei que é errado meu mano eu assumo Até hoje pago o preço dos erros do passado Larguei a escola de novo fiz errado Todo dia na boca eu tava de pistola Música foi minha saída não tô aqui por moda Quero mudar de vida parar pra de traficar Quero que lá do céu minha mãe possa se orgulhar Tem muita aqui Ninguém me vê chorar. E se a barca passar, com certeza eu vou furar. Papai do céu, vai me abençoar. E da música eu vou viver. Papai do céu, vai me abençoar. E quem me vai, ava vai me ver vencer. Sou Lil Prince, minha mãe é uma rainha. Sou filho do rei, essa terra toda é minha. Eu vou mudar, vou melhorar. Fazer de tudo pra me perdoar. Quer ter o meu flow, um na massa. Alemão é muita bala, quem me melhor vai me exaltar Os pleboa meu despate quer me dar Ela se apaixonou no meu sorriso Fiz da favela meu paraíso Eu sei que trap é traficante, sei que vocês não vivem isso Rafa Moreira não sabe o que é isso Lil Prince, Lil Prince, Lil Prince Papai do céu vai me abençoar E da música Vai me abençoar E quem me vaiava vai me ver vencer Ontem eu traficava, hoje eu tô tipo Menotex Lil Prince, Lil Prince, o Prince Quem me vaiava vai me ver vencer. Quem me vaiava vai me ver vencer. Eu nasci pra ser famoso, não nasci pra ser seu Zé Eu não perco minha fé e daqui a um tempo cê vão me aplaudir de pé Lil Prince, Lil Prince, Lil Prince Luta eterna, mano, Nunca será esquecido em nossos corações Mas pra correr tu mesmo da boca, você é neurose, Se não fosse tu e o Alan, mano, eu tava na boca ainda, mano Que Alan que me tirou da boca, tu me colocou na música, tá ligado, não? Mas não dá não vai muito longe ainda, tá ligado? Porra. E como? É a Exe, papai! Porra. É isso! É isso! É isso.